Assim, Monarque, não tenho pergunta Na verdade eu tenho só um agradecimento Estou fazendo cortes do seu conteúdo E esse mês ganhei uma renda extra Bem legal, que vai ajudar muito A mim e a minha família É, é bizarro que outros canais Consigam monetizar seu conteúdo e você não É meio bizarro né É meio bizarro, ó oh, eu fico muito feliz Que você tá tirando uma, uma renda extra aí Pode continuar fazendo é, cortes do meu, do meu conteúdo à vontade aqui. Isso é liberado completamente. Incentivo você que está aí sem fazer nada, quer tentar ganhar uma grana. Faz um corte do meu conteúdo que é possível, cara. É possível você criar um, uma thumb que vai chamar atenção, um título que vai chamar atenção do, do meu conteúdo. E, sei lá, ele não falou quanto que ele tirou, né? Não, não falou. Mas, porra, vai, se ele tirou uns 200 dólares, vai...